Me, do jeito que você está vendo escrito aí, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. E ela significa, sei lá. Você utiliza essa expressão para você falar, sei lá. A aplicação numa frase. Hey, why did she say that? Beat me, man.